Eu sempre falo, questão de Sebrasp, cara, pula o texto e vai direto no item. As duas sequências numéricas presentes no cartaz, que correspondem às quantidades e aos preços ofertados, ó, as duas sequências numéricas presentes no cartaz correspondem às quantidades e aos preços ofertados. Consideradas na ordem que são apresentadas, de cima para baixo, são progressões aritméticas. Opa! Ó, Técnica R é para eu interpretar. E aqui eu já consigo interpretar que o problema é de PA. Show de bola, porque eu consigo interpretar que o problema é de PA? Porque ele falou ali, né? A progressão aritmética. Técnica R não. Método 50. Tá doido, Renato? Ó, vamos lá, o método 50 me mostra que ali é um problema de. O oh, que é isso, gente? Que ali me mostra que é um problema de PA, tá? A técnica R me diz o que vai ter que fazer para resolver. Nesse caso, galera, para eu resolver isso daí, o que, que eu vou ter que fazer? Nesse caso, eu vou ter que analisar para ver se é a PA, usar a teoria de PA mesmo, né? a definição de PA. Qual é a definição de PA, família? A definição de progressão aritmética é que é toda sequência que está sempre aumentando ou diminuindo o mesmo, mesmo valor, né? vamos dizer assim. Para ser bem claro. Aqui, ó, do 200 para o 300, vamos ver o que aconteceu. Aumentou 100. Do 300 para 400, aumentou 100. Do 400 para o 500, aumentou 100. E do 500 para o 700, galera, o que, que aconteceu aqui? Ó? Aqui aumentou 200. Opa! E aí, gente? E aí, aumentou 200, né? Já não vai ser. Agora, ó, o valor... Ó, o valor as duas sequências numéricas presentes no cartaz correspondem às quantidades e aos preços ofertados, considerados na ordem que são apresentados em cima para baixo, são progressões aritméticas, Está falando das duas. Aqui, do 8 para o 10, é mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. O valor está A. A do valor, ok, é P.A. Só que A do ML, galera, não é P.A. A do ML não é P.A. Por quê? Aqui é mais 100, mais 100, mais 100, mais 200.